Salve pessoal, aqui é o Ferrez, sejam bem-vindos ao vlog mais uma vez. E aí, vocês estão escapando? Cafézinho pra você, nós voltamos para aquele cenário ali, hein? Ave Maria. De vez em quando nós gravamos aqui, de vez em quando lá. O assunto de hoje, Nicolas Ferreira, o eterno chupetinha, né? De milícia, vai ajudar a favela. Vocês acreditam nisso? Então acompanha nós aqui no café. Bom, voltei pelos loucos, voltei pelos gordos pelas gordas, certo? Voltei pelo nosso povo, porque, mano, a gente não pode nem ficar triste. Inclusive, muito obrigado a todos vocês que demonstraram algum carinho lá, no, na, fizeram comentário, que me mandaram mensagem, me ligaram preocupados. Muito obrigado. Vocês sabem que eu sou um cara do levante. Eu dou umas decaídas, porque tem hora que o ser humano, ele, mano ele força, né? Mas estamos de volta, beleza? Estamos de volta por vocês. Muito obrigado. Cada mensagem carinhosa, cada salve ali, mano, eu printei, comecei a printar para poder falar aqui no programa, e quando eu vi que tinha 55 prints, eu falei, não vai dar para falar de todo mundo. Então, eu estou falando no geral. Muito obrigado a todos vocês, tá bom? É por vocês que eu estou de volta aqui, certo? Pessoal, vocês viram aí as últimas declarações do Nicolas, né? O deputado mais bem votado, praticamente, do Brasil, né, mano? E você vê como tem gente ruim apoiando gente ruim, né? Ave Maria. E eu queria comentar um pouquinho, não através do que eu já vi aí em outros canais, às vezes o cara xingando, porque dá raiva mesmo, tem que xingar mesmo. Mas não só xingar, cara. Mas eu queria falar de um detalhe que ele falou depois na declaração dele ali, ele fez um videozinho. Tentando hypar, né, de novo na onda, falando que pede desculpa, mas depois ele foi ironizando tudo. Pra quem não sabe, ele fez uma fala totalmente gordofóbica, tá ligado? Horrível, contra uma mina maravilhosa que tá fazendo um puta trabalho foda no, no, no, dentro da, das perspectivas do canal dela, tá ligado? É, que tá, mano, influenciando várias pessoas que estão na quebrada, que passam, passam por obesidade, mano, que nem eu. E que não é assim, ó, tomei uma atitude e vou emagrecer não, mano. Eu mesmo, ó, eu treino três vezes por semana, mano, judô e moitai. Faço caminhada, faço pilates, tá ligado? E, mano, tô com o corpo gordo ainda, por quê? O processo de inflamação do corpo, ele passa por várias coisas, mano. É psicológico, é estresse, não é só comida, não, tá bom? E quando ele fala assim, não, quem é feio, eu não vou falar mais que é feio. É, eu queria dar esse, esse depoimento aqui pra ele, ou pra quem estiver perto dele, pra avisar ele. Nicolas, não existe nesse país pessoa mais feia que você. Não existe. Não existe. Eu tenho um amigo de 300 quilos e ele não chega nem perto da sua feiura. Nem perto, mano. Ele pode é, deixar a barba crescer, que nem eu deixo. Ele pode, mano, ficar com o short rasgado. Porque a sua feiura é um tipo de feiura interna, cara. Sabe, é uma pobreza de alma, de espírito. Você faz questão de acordar como sendo um deputado mais bem votado do Brasil e ofender uma mina que só tá, tá tentando fazer a dela e de algumas pessoas, mano tá ligado? Se você soubesse, e eu acho que no fundo você sabe, mas não liga, não tem empatia, né? Mas se você pelo menos mensurasse, mano, o que é de sofrimento das pessoas que passam por isso, a gente quando fica doente vai no médico, a, a primeira coisa que o médico fala é, é porque você é gordo, você sabe que você tem um problema, né? E é esse problema que tá te agravando. Não, doutor, mas é porque cortou mesmo, eu peguei uma faca e cortou meu dedo. É porque você é gordo, tudo passa pela gordura, mano, tá ligado? E aí vem o Holiday fazer um post lacrador, Ele Esse sim, pode falar lacrador, vou usar a sua palavra, Holiday? Lacrador, né? Dizendo que obesidade não é saúde, né? Eu, eu desafio você, Holiday, a gente fazer um exame. Eu desafio você a fazer um exame geral, um check-up geral, médico, para ver o tipo de doenças que você tem e o tipo de doenças que eu tenho. Eu sou um cara de 48 anos, beleza? Beleza? Eu não tenho pressão alta, não tenho diabetes, não tenho problema no sangue, nem problema no fígado. Eu não tenho nenhum tipo de problema que vai me gerar aquele, aquela doença crônica, tá ligado? A não ser o cansaço, coisas que a obesidade traz mesmo. E a obesidade, quem disse que é saúde? Mas não é a doença que você fala também, não. Então eu queria deixar claro isso aqui, porque eu conheço muito magro doente, mano. Conheço muito cara forte de academia, doente pra caralho. Problema no pâncreas, problema no rim... Esses tempo aí um amigo meu pegou câncer, o cara era fisiculturista, mano. Então, tá ligado? Desenvolveu câncer. Então, é, cara, isso passa por N coisas. Vão ler um pouco, vão se formar E no caso de vocês dois, né, mano? Um eu acho que já não é mais deputado porra nenhuma, né? Que é o, o Holiday, né? Agora, você, Nicolas, que, é, que exerce um cargo público, vai trabalhar, vagabundo. Vai trabalhar o feio, horrível, ser humano lamentável. Vai trabalhar. Como você não quer trabalhar, nós vamos usar a sua imagem hoje nessa thumb, para poder ajudar a favela. Olha só, achamos uma função pro o nobre... De é deputado ele, né? Pro o nobre deputado, chama uma função para você, nobre deputado, ajudar a periferia. Então vamos usar a imagem do Nicolas, por favor, doutor K. Coloca a imagem na, na, na minha frente, coloca a imagem do Nicolas Ferreira. Bonito. Eu quero te tentar ver bonito. Só a casca. A embalagem humana dele, vamos deixar a embalagem da a humana dele aparecer. Só a casca, porque por dentro é horrível demais. Mas põe por fora aí. Enquanto nós põe a foto dele aí, nós vamos divulgar a nova empreitada que a gente está fazendo dentro da quebrada, porque a gente trouxe duas casas que a gente tem que reconstruir, tá ligado? A gente precisa de duas forças ali, mano, para Valéria e para Thelma. São duas mulheres guerreiras que moram no Morro do Piolho, tá ligado? A Valéria puxou o bonde de reformar a casa das pessoas com a gente. Ela que pegava material, distribuía, fogão, tudo, cadastrava as pessoas com a cesta básica e deixou a casa dela por último. Ela tem vários filhos, mano, ela tem vários netos e a gente precisa arrumar essa casa dela, precisamos terminar, tá ligado? Não tem iluminação, não tem água, ela tá morando de aluguel, enquanto não consegue terminar a casa, tá bom, pessoal? Então, por favor, se você pode, se é da sua ouçada, fala, pô, eu tenho 10 reais sobrando, 20, pô, eu consigo dar 50, eu consigo vender uma coisa minha ali e dar mais 30, entendeu? O que você puder doar, a gente vai deixar um pix aqui embaixo, você pode doar direto para o Pix da ONG Interferência, que a ONG Interferência está com ela e vai destinar a casa dela. Ou você pode se cadastrar na campanha do apoia -se. Você sabe que a gente tem um apoia-se barra interferência. Todo o apoia-se desse mês que entrar a partir dessa campanha vai ser destinado para a Thelma e para a Valéria. A dona Thelma, uma senhora já quase idosa, eu conheci ela no Morro do Piolho, pegando resto de madeirinha para construir o barraco dela. E aí eu falei, não, a gente vai ajudar a senhora, Dona Thelma. Tem um vídeo da Dona Thelma que eu vou colocar aqui no final, que ela me prometeu um café se eu terminar de construir a casa dela. Eu preciso tomar aquele café da Dona Thelma, gente. Eu vou ficar agorado e eu vou convidar todos vocês. Inclusive eu falo de vocês, falo, tem muita gente boa na internet, Dona Thelma. Não vai pensando que só tem gente ruim, não. Tá bom? Então a Dona Thelma, eu vou pôr a imagem dela aí no final. Ela pediu pra pôr, falou, Ferreza, põe minha imagem, eu preciso terminar minha casa. Por favor, Ferreza. Eu falei, Dona Thelma, eu não gosto de pôr imagem de ninguém. Né? Ela, não, eu quero que você põe a minha. Eu quero que você ponha a minha, porque eu quero ter, terminar minha casa. Então, eu vou pôr a imagem da Dona Telma e ela vai terminar. A gente vai terminar a casinha dela, tá bom? Eu prometi terminar essa casa. Ano passado, não conseguimos. Conseguimos oito casas. A gente estava sétima até dezembro. Final de dezembro, conseguimos mais um. Então, terminamos oito casas. Mas essas duas, nós não conseguimos terminar, tá bom? Teve mais uma que nós não conseguimos terminar. De um rapaz que era catador de papelão. E ele preferiu a passagem para ir embora. Ele desistiu. Então, nós demos a passagem para ele ir para Bahia, tá bom? Agora, se você quer ajudar a Dona Telma Valéria... Olha, ó, põe mais no rosto do Nicolas é né, mais uma vez. Senão eu vou ficar pondo o rosto do Nicolas toda hora aí. Esse ser humano desprezível. Se você não ajudar, eu vou pôr ele, porque ele tem que ser usado pra alguma coisa, né? Então, ó, na campanha vai ter a imagem dele coligada, tá bom? E aí, Nicolas, você pode falar, porra, através da minha imagem fortalecer uma comunidade. Você vai se sentir bem, Nicolas. De repente, cutuca algum ser humano que tem aí dentro ainda, do seu coraçãozinho, né? Tá bom? Eu quero dizer, mano, a todo o pessoal que tá nessa luta contra a gordofobia, tá ligado? A favor dos direitos de todas as pessoas, que, chamadas minorias, que nós estamos juntos, mano. Quanto tiver um de nós, tá ligado? Não vai estar tá fácil pra vocês não, a oposição não, beleza? Esses caras querem pegar o, a vaga do, do Bolsonaro de pior ser humano da, da, da, da raça humana toda. Esses caras aí estão lutando pra isso, eles estão nessa luta. Tá bom? Então, se você quiser fortificar essa comunidade, é a nossa primeira luta do ano. E a primeira luta, na verdade, foi a mudar a ONG Interferência, né? Que nós mudamos a ONG Interferência todinha. Meu Deus, hoje eu tava lá fazendo reunião de novo. As crianças chegou lá. Inclusive, o Luciano Scott, tá, tá ligado? Doou os, os brinquedos as crianças e montou os brinquedos para nós, porque não é só doar, e é ir lá montar. Então, muito obrigado, tá ligado? Até me deu um tênis de presente, mano. Porra, ganhei o um tênis, velho. Você vê que bonito, mano? Obrigado, mano. E agora tem um grafiteiro monstro lá que eu tô postando no meu Instagram. Então você vai lá ver, tá? Por favor, deixa eu até pegar aqui o nome do rapaz pra mim não esquecer. Ele tá lá agora, pintando todo o muro, beleza? Deixa eu ver, deixa eu pegar o nome desse certinho aqui, né, mano? Tá aqui, ó, tá ligado? É Ricardo Underline Sotaque, beleza? Arroba é Ricardo Underline Sotaque. Grafiteiro monstro, muito obrigado. Está sendo voluntário lá também para as crianças. Então, a nossa luta do ano já começou assim, mas eu queria muito terminar essas duas casas. Eu queria muito dar esse presente para essas duas mulheres através de vocês, então eu estou dando um pouquinho também, não consigo fazer tudo. Se vocês puderem contribuir, a partir de hoje todo o Pix e todo o apoia-se que entrar a barra interferência vai ser destinado para essas duas casas. E eu vou convidar vocês lá para tomar um café comigo, com a Valéria e com a dona Thelma. Eu sei que nós vamos conseguir. Tá bom? Porque às vezes para você é pouco. Você fala, ah, eu vou dar isso só, ajuda demais. Se cada um doa R$10, reais, reais, eu já ajudei também lá, já dei uma parte, já reservei uma parte para ela, porque eu falei, não, vamos terminar essa casa, então eu preciso só um pouco de força de vocês, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado mesmo mais uma vez pelas mensagens que eu recebi pode ter certeza que eu vou continuar que essas coisas abalam a gente e eu não prometi naquele vídeo não ajudar o ser humano entendeu? Não tenho coragem de não prometer isso porque quando eu ajudo o próximo, eu ajudo também a mim a minha mãe, ao meu pai, a gente ajuda nós todos, porque nós todos somos irmãos nessa terra entendeu? O que eu tava era muito decepcionado né? ainda tô de vez em quando mas que sigam bons caminhos aqueles que fizeram isso, tá bom? E a gente continua aqui, unidos. Voltamos, pessoal, tamo junto. Aí é cheio material de aqui pra tá vocês. Pode Todos tá os barracos que estão tá construindo aí a gente que está fazendo, né? Uh -huh. É o que acontece, meu filho. Eu estou tomando morando aqui de madeira, mas estou preocupado, gente, porque eu estou também fazendo de bloco. Sim. E eu estou com medo de incêndio novamente. Não, dessa da senhora vai ser de bloco também. Tá bom. Tá bom? Tá. Aí a senhora só vai me devolver um cafezinho. Pô, que eu prometo que eu vou vir aí é, tomar esse é café. Eu vou fazer o que você tomar. Na internet tem muita gente boa também. Tem muita gente boa na, é. na câmera na internet. As pessoas falam muito mal, mas tem muita gente de coração. É, eu sei. Tá bom? Então vai ser um prazer. Fechou. Tá filmado, tá feita a coisa, ah, hein? Tá feita. O café só me deve. Eu vou Vamos me cobrar então.